Olá gente, esse vídeo vai ser um tutorial Eu acho que nem iria fazer tutorial no Gamerista Mas eu vou fazer! Como assim? Primeiro Eu não sei Mas o tutorial vai ser Como enviar figurinhas personalizadas no seu teclado de borde Eu não digo personalizadas, quer dizer de emoji Então Amigo, isso funciona com se o de board, o melhor teclado da Google, estiver atualizado, eu atualizado atu... vê aí antes de fazer esse tutorial, se você quiser fazer esse tutorial, ver se tem atualizações para atualizar é, do seu teclado de board, é, se tiver atualize, se não tiver, você pode fazer o tutorial, mas Agora vamos pro tutorial. Primeiro, você vai abrir onde é que você quer mandar as coisas. No caso, vou entrar no WhatsApp. Entrei, eu vou vir aqui e entrar tá em um grupo que eu criei só para ficar sincronizando coisa. Com o celular e o computador. Pronto, mandei, tá bonitinho. Agora você vai entrar no teclado. E tem duas coisas. Primeiro, erro bem comum você é se apertar o rostinho do teclado do WhatsApp. Aqui é só do WhatsApp. O que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir no teclado. Tá vendo onde é que aparece o tecladinho para digitar? Então, como eu tô no Android 6.0.1, tem um símbolozinho de rostinho aqui. Eu vou clicar nele e nele vai os amores. Eu posso colocar o rostinho, posso colocar outro rosto e ele já prepara as figurinhas. Eu vou colocar aqui alguma coisa. Vou colocar uma florzinha. Não. Esse é um gatinho. Vou colocar um gato vai parecer com um gato. Tem vários, tem esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, vários outros. Vou colocar o koala. Vários. Posso colocar também o... Um bicho é preguiça. E, basicamente, é isso. O mais legal é que depois de fazer isso, você pode clicar na figurinha. Só dar um clique mesmo. E colocar adicionar assim, os favoritos. Pronto, aqui vai estar os favoritos. Você pode usar essas figurinhas depois. Agora que eu, eu vou colocar isso aqui que eu achei bonitinho. Pronto. É só clicar e já mando. Então, isso aqui foi um tutorialzinho bem simples. Mas que é bem legal. Também tem outras utilidades esse teclado aqui. Como mandar gifs. Mandar figurinhas do próprio teclado, também mandar é, rostinhos de texto, seria tipo esse daqui, e vários outros, assim. Então, nesse caso, é, agora, eu já mostrei os mais simples. Mas se vocês quiserem um parte 2, mostrando essas figurinhas, é tipo, com mais calma, mais detalhado, é só, pe só pedir. E também, é, se o vídeo tiver 10 likes, eu faço parte 2, tá bom? Então, né? Tchau!